Osho, uh, uh, uh. oso, oso. oso. oso. oso. oso. O the tiger, oh tiger, oh Lorendy, Existen soluciones como la permacultura, inteligente agricultura para la generación futura Um cultivo inteligente no como estos dementes Ciervos de Monsanto, el diablo y la de Santos, sterilizam las semillas Es la base de la vida Les partía las costillas Les arrancaba la vida Cultiváis depois né, na verdade quero que vocês vejam ali porque eu se deixar eu falo né muito mas esse produto né como a Lê falou ele é, é o fruto é, de objetivos uh, uh, crio metas né eu vivo assim me organizando e comprometida com uma causa com uma luta então uh, fico muito feliz Agradeço novamente de vocês estarem aqui, né, e de fazer parte, de ser um, um, um pedaço desse corpo do movimento hip-hop. O hip-hop não tem dono, né, ele é de todo mundo, todo mundo que quiser vai para dentro, a gente tem que ter consciência, atitude, e vocês a gente tem que ter vontade, vontade, vai trazer essa cultura agora aqui para dentro de Cachoeira do Sul, então a gente formou também, a Casa Rosa tem núcleo em Cachoeira do Sul. É, então, esse ano a gente, que nem eu falei, movimento hip hop é ação, é transformação, é inclusão social. A forma da gente trazer essa inclusão social que dentro de Cachoeira do Sul, a gente está trazendo através desse trabalho, a redução de danos do meio ambiente na vida das pessoas. Uh, na minha família, eu tenho uma, mulher, uma tia e um primo que são tratadores. Foi o, o primeiro passo que me levou a fazer essa conexão quando eu conheci a Maristone e falei para ela: vamos, vamos levar a casavada para a caixeira também. Que nem a professora falou, né? a casavada está em todos os lugares confirmou, está em todos os lugares. Então, aí, só que nesse meio tempo, aí, o. Dentro dessas ideias já de todo esse trabalho eu comecei a me interessar também pela permacultura. E agora a gente também está com o trabalho aí de trazer a bio força vital que o Senhor te de deu, eu encontro. O rap, sei é que nem flag que Deus castiga. O é e quase toda minha vida canta pra subir. Não no lado que o vai passar. Quando se ir, tamo junto, dele Esse é o nosso hit, é o nosso som. Vagabundo bom, aumenta o som. Aumenta o som. Uh, uh, uh, uh, uh. Aumenta o som. Pegava o que não é pra falar bobagem. Aprendi com sabotagem que isso não é viagem. Pra mim, mais sagrado que qualquer igreja é aquela biblioteca. Então, se liga fora, eu tiro bem nota. Porque da eu já perdi de livro, que eu, li. eu perdi a contas. Eu perdi as contas, não tirei da memória. E isso que me influenciou na minha trajetória. Porque eu rico e o Zagreb escapou Mas foi ali mesmo que eu tenho em minha divisão. Yeah.